Olá, tudo bem com vocês? Eu sei me põe de fundo, não é minha. É... E é só isso que eu queria falar. Hoje eu vou fazer um vídeo de uma série que eu nunca vi. Eu espero que não exista em outro lugar, mas o nome dela é Jornalzinho Forney. Jornalzinho Forney é a melhor série que tu vai ver na sua vida. Primeiro, nós vamos ver nossos temas de hoje, né? Ping tá muito lagado Fortnite. Por exemplo, eu... Se tá acontecendo com você, por favor, me avisem, mas, tipo, tá muito chato esse negócio de lag, mano. Eu, eu, tô, eu tô batendo no 60, sei lá, mano, tá muito ruim, mas quem joga no PC sabe que 60 de ping não dá pra jogar. É muito ruim de jogar. No console até acho que dá, mas PC é muito ruim, eu não tô conseguindo jogar muito ruim. Segundo tema, meu teclado novo, né, gente? Na verdade não é um teclado novo, eu já tinha comprado ele faz bastante tempo. O problema é que ele parou de funcionar, mas eu arrumei ele ontem e tá funcionando GG. Agora vocês têm que me aguentar com o teclado mecânico, se liga. Viu? Viu que drip? Então, né? vamos o segundo tema, né? Quase terminando o vídeo. Quebra-gelo na loja, mano? Comprei ela finalmente, essa desgraça. Não voltava a 31 dias, sei lá, mano. Mas, voltava, sério, demorou um mês para voltar. Um mês? Pera, eu acho que a quebra-gelo volta de um mês em mês. Caraca, acabei de descobrir um troço aqui. Ela volta de mês em mês, eu acho. Provavelmente vai voltar no dia 12 de janeiro. 13 ou... Caraca, velho! Se alguém quiser quebrar gelo, ela volta a pelo dia 11, 12 e 13, pelo que eu percebi aqui. Também tem uma teia do Miranha, caraca, troço chato. Não é que é chato no carro, é que tipo tá muito roubado, sei lá, velho. Dá para fugir da fight muito easy. Mas é bom, pelo menos, né? Porque eu gosto muito de fugir de fight, porque só tem psicopata nesse jogo. Deltão, esse negócio aí, né, ele é, assim, eu não, não ligo muito pra ele, tá ligado, mas as skins são bonitinhas, as picaretas, essa picareta de mão aí, mó da hora, eu gostei pra caramba, mas, é, não é uma coisa que vai impactar muito na minha vida, não vou comprar, mas... quem gostar dessa série, que eu não sei se é uma série, se é um jogo, eu não sei o que que é, gente, é. Delta 1? Eu não sei o que é Delta 1, gente. Alguém me fala o que é Delta 1 nos comentários, mas eu não sei o que é, então não compraria. Também achei meio gordas as skin, então... Eu não gosto de skin gorda, E, e tipo, é... Ai, ah, uma curiosidade que eu esqueci de gravar do Delta 1, é... Se você jogar uma partida no Xbox Series S... É, ou X você desbloqueia o estilo fosco de preto fosco do Marcos é bem da hora eu gostei dele eu vou deixar na tela aí isso